Muito bem, muito bem, pessoal, estamos de volta, né? Estamos de volta aí com mais uma aula para você que acompanha aí o nosso trabalho, o nosso canal, e para você que está aí nos assistindo pela primeira vez, né? É, não deixe de se inscrever. Isso mesmo, né? Deixa a sua inscrição no canal, também aí deixa o seu joinha e o seu depoimento aí embaixo do vídeo, né? É, para aquele depoimento falando para nós o que você achou, tá bom? Muito bem, hoje estou chegando aqui né, para te mostrar um editor de vídeo totalmente grátis que você vai usar no seu celular, né? principalmente para você que tem os canais aí no YouTube, né? é, às vezes você depende apenas do smartphone para poder editar seus vídeos, está aí, né? uma excelente opção para você. Né? Muito bem, vamos lá, vamos é, até no Play Store do celular. Eu já estou em conexão aqui com o computador juntamente aí com o celular, né? Você está tá vendo aí na tela? Estou aqui trabalhando pelo computador dentro do celular. Vamos lá no Play Store. Vamos é, abrir o Play Store, né? Para solicitar aquele programa que você precisa. O nome dele é Video Maker. Tá vendo aqui, ó? Video Maker, você escreve aí, tá, é, tá abrindo devagarinho, né, aqui no caso, o meu, é, já está instalado, mas eu vou desinstalar eles, é, essa, essa parte que você não leva em conta, que eu vou desinstalar eles simplesmente, para poder instalar novamente e te mostrar como é que funciona o negócio, né, isso, agora sim, ó, vídeo maker, editor de vídeo, vídeo guru, é, mas a gente chama ele mais de videomaker, né? Agora que, eu, é, agora que eu prestei atenção aqui, né? É que ele tem uma diferençazinha neste nome, mas é, é tudo a mesma coisa, né, gente? Aqui, é, aqui você clica aqui em cima do primeiro, então vamos instalar ele né, de volta, né? No teu caso, instalar pela primeira vez, vamos lá, ele tem 41 meguinhas, até que não é grande, né? Pela utilidade que ele tem. Ele não é grande de jeito nenhum. Está instalando aí, né? É, dependendo do teu celular, né? É perigoso ser um pouco forte para ele, né? Mas eu creio que hoje a maioria das pessoas já usam o um smartphone bom, né? Aquele abração lá para Dona Ivone lá de Ribeirão Preto, né? Que está assistindo nós, né? É, seu João Batista. É um casal de tios meu lá em Ribeirão Preto. Deus abençoe as suas vidas. né? Muita saudade, hein? Depois que começou a pandemia, eu não, não vi esse pessoal ainda. É, mas estou passando por aí logo, logo. Vamos lá, gente. Estamos instalando, né? Lembrando a você que eu estou no, no rádio de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã, né? É, você tem um encontro comigo ao vivo, das 7 às 8h50, no ww.radiossaudadosertão.com. Gente, aí instalou já. É, agora vamos. Você pode clicar no abrir aqui, ó. Que ele já vai lá para o programa, ó. É um editorzinho muito bom. Vamos lá. termos de, de política, pá, pá, pá, pá. É, concordo. Você. Pronto. Isso é essa propagandinha que você arrancar fora, né? Claro. E vamos ver se a gente faz alguma coisinha aqui para você entender como é que funciona o trem, né? Vamos lá, aperta aí no novo. Vamos lá, agora permitir. Pronto, liberou o sistema, né? Liberou o sistema. Vamos ver se a gente tem algum vídeo aqui, alguma coisa só para fazer um, fazer uma, como diz, uma ilustração. Né? Eu vou pegar uma, alguma coisa porque inclusive esse vídeo aqui não ficou bom. É, foi uns testes que a gente fez e ficou escuro o vídeo. O programa não tem culpa, viu, gente? Mas é dessa maneira que funciona. Ó. Eu vou colocar. Eu tenho dois vídeos picadinhos aqui de 11 segundos só para vocês ter a demonstração, eu vou colocar aqui. Ó, você clica uma vez aqui em cima do vídeo. Pronto, ó. Foi lá para baixo. Você está vendo aqui que foi lá, já foi lá embaixo, né? Clica no, no outro pequenininho e deixa eu ver se tem mais algum pequenininho aqui. É, vou clicar nesse aqui de um minuto. Você pode ver que vermelhou, fez, fez aquele vermelhinho ali em cima e ele foi lá embaixo. Agora é, pode ser 10, 15, 20, não tem problema Você reuniu lá todos, lá embaixo Você clica aqui, nesta setinha vermelha aqui embaixo ó. Tá vendo aqui, ó Ele já acabou de reunir todos que nós pegamos Lá em cima Ó, só, só Tá vendo, ó É que o vídeo não deu certo, a gravação lá estava muito escuro Mas o programa não tem culpa, né, no caso, né é, aqui eu estou fazendo apenas uma demonstração para você como é que funciona é, aqui tem vários vários efeitos né, que você pode usar se você dá uma campeada aqui ó tem vários tamanhos ó, por exemplo aqui eu vou ó, clicar aqui nesse símbolo do YouTube ó é, vai ficar do tamanho do YouTube aqui ó esse aqui e do, do Instagram enfim, né, tem vários tamanhos que você pode é, selecionar para o Twitter e assim por diante. Né? Deixa eu ver aqui, é, o vídeo aqui está in, tá inteiro, né? é, juntou os pedacinhos, é, todos. Aqui você pode clicar na letra T aqui embaixo ó, e pode preencher o que você quiser lá, escrever alguma coisa lá em cima e tal, aqui, ó. Por exemplo, aqui, vou escrever aqui, boina, e você pode clicar, né, clicar em cima da letra, ou pegar com o seu dedo, né? no caso que você está no celular, pega com o seu dedo aí em cima, e você pode posicionar a letra onde você quiser, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui e tal, e você vem aqui do lado direito. E clica aqui embaixo, ó. Para salvar. Pronto, salvou, né? Olha lá a letra. Ó. Mas se você quiser tirar ela dali de novo, você clica em cima dela de novo. E você arrasta para que banda que você quiser aqui. Ó. Enfim. Tem muitas coisas a ser feito aqui. Tem muitos efeitos. É, aqui é escrever e tal. Aqui são cores você pode dar uma mudada e tal se quanto mais você mexer aqui na, na cor aqui ó, na nos efeitos aqui você vai achar ó. eu vou posicionar essa essa escrita aqui por exemplo e vou voltar lá o vídeo Olha como é que vai sair ó tá vendo ó. é claro que você vai fazer direitinho aí né posicionar certinho eu só, somente aqui tô dando um exemplo aqui né e o vídeo praticamente tá tudo colado os três aqui ó eu peguei até um pequeno uma pequena gravação que eu fiz do programa Silvio Santos né quando ele estreou que tava tava no celular ainda ó. ele voltou né pro para televisão enfim aqui estando tudo junto, vamos supor que você coloque. você gravou em três partes, né, é, três partes do vídeo, você colocou tudo junto, aqui eu, é, aqui eu vi, tava tão estragado que eu fiquei até mais gordo aqui, pelo amor de Deus, hein, misericórdia, ei, Jesus amado, né, é, o homem vai ficando velho, vai ficando pançudo, viu, Dona Ivone, não é fácil não, né, é, muito bem, Para salvar, né, Para salvar, é muito fácil, do lado direito, lá em cima, você está vendo essa seta, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui pelo mouse, que eu acho que o pessoal não vai entender direito, ó. Essa seta aqui, é mais fácil, né? Você vai clicar nela, eu apontei a seta ali, do mouse, e agora eu vou clicar aqui. Tá vendo, ó? Aqui, aí você vai pegar a seta, ou seu dedo mesmo, e ir lá embaixo e salvar. Vamos lá, clicou salvar, né? É, ele vai aparecer aqui uma uma bobeirinha de uma música aqui, inclusive isso aqui é perigoso, é perigoso me ferrar depois no... Não, é, acho que sumiu, né? É, eu ia falar, ferrar depois é nos direitos autorais, aí tô lascado. Você pode ver aqui que tá convertendo já o vídeo, ó. Ele tá emendando, tá fazendo a conversão inclusive dos efeitos que nós colocamos lá, né? Os pequenos efeitos. Mas se você dá uma mexida geral no programa, você vai ver que ele é totalmente grátis, só tem alguma coisinha né, que eles falam para pagar, para liberar, mas é, você sabe muito bem que o Brasil não está para isso, né? Hoje nós temos que trabalhar, é, fazer o possível para trabalhar sem gastos e para ganhar aquela miserinha, né? é para ganhar aquela miserinha, tem gente que é, prefere deixar os preços lá em cima né, não, eu não abaixo os preços você não abaixa os preços, você vai morrer de fome também né é, ou você trabalha barato e junta quereirinha por quererinha para poder sobreviver ou você morre de fome, tem essa também né, é, é igual muita gente já desistiu dos canais de, de youtube por aí né é falando que não dá mais nada, eu não desisto, eu bato o pé até o final é, estamos aí batendo o pé e vamos, é, vamos atrás da vitória, vamos correr atrás da vitória, porque quem é covarde, é, Deus não se agrada com covardia, né? Deus se agrada com aquele que está sempre batalhando é, para você é, conseguir os seus objetivos. Né? Tá certo, o vídeo está aqui dentro, está lá armazenado já é, no armazenamento do celular, é só você colocar ele para funcionar né vamos ver se eu consigo colocar ele aqui só para você é, ver como é que ficou aqui ó tá certo que aqui fica, fica um pouquinho lento porque nós estamos coligados entre o computador e o celular mas no teu celular aí vai ficar ótimo aí você pode postar no youtube, pode postar no instagram enfim fazer o que você bem entender Espero que você tenha entendido, espero que esteja é, bem servido né? é, com a nossa aula, que como sempre o nosso canal está aqui para ajudar, né? ajudar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para semear coisas boas, coisas que vão fazer um ótimo efeito na sua família e na sua vida também. É aquilo que eu sempre falo, né? canais que semeiam é, mentiras, brincadeirinhas de mau gosto e outras coisas mais, isso aí é podridão, Isso aí você não ganha nada com isso, você não ganha nada em ver pegadinhas todos os dias. Mas procura alguma coisa útil, não só o nosso canal, a internet é, praticamente é um mundo maravilhoso de conhecimento. Se você usar a internet para conhecimento, você vai ficar mais inteligente do que, de, de, do que quem faz faculdade. Né? Mas é dessa maneira que funciona, né? aquele abração, e até a próxima vez, até a próxima aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês.